Preso desde 7 de abril, após um processo apontado por vários juristas como muito frágil e um julgamento parcial e sem garantia de ampla defesa, o ex-presidente Lula continua sendo o principal símbolo de um projeto de país em que o Estado se coloca como agente da transformação social, diminuindo as desigualdades, efetivando direitos e atacando privilégios. Vivenciar este projeto é um desejo manifesto pela maioria dos brasileiros, como apontavam as pesquisas eleitorais quando Lula ainda aparecia como candidato. No exterior, Lula é tido como grande liderança política e como grande articulador do multilateralismo no último período. Porque Lula é uma causa, não é um nome. Lula está... En corazón de los necesitados, de la gente débil, allí donde están las desigualdades, eso es lo mejor de Lula. É. El tiempo pasará. Y están construyendo un mito. Y con los mitos no se puede luchar. Agora... Que a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU completa 70 anos, qual a importância da liberdade de Lula para a democracia no Brasil? Quais são as expectativas em torno do habeas corpus em julgamento no STF? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. tá começando o Melhor e Mais Justo, seu programa de debate, essa conversa de toda quinta-feira, numa parceria entre a Fundação Perseu Abramo e a TVT. Para analisar a importância, a centralidade da liberdade de Lula para a nossa democracia e discutir o andamento do habeas corpus no julgamento em julgamento no STF. A gente recebe aqui hoje o advogado de Lula, Luiz Grenhaut, e a Soninha da Sempre Viva a Organização Feminista da Marcha Mundial das Mulheres. Bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Vou começar com as mulheres, Luiz. Está bem, é isso mesmo. Soninha, é, do ponto de vista dos movimentos feministas, dos movimentos de outros movimentos sociais e populares, o que, que você tem visto, tem feito, tem participado em termos de mobilização, é, de ações de mobilização para a libertação do Lula? Bom, primeiro que os movimentos, né, desde do, do primeiro dia né, que o Lula foi preso lá e um dia antes no Sindicato dos Metalúrgicos, todos os movimentos estiveram presentes, entre eles o movimento feminista, a Marcha Mundial e outros movimentos é, de mulheres. E essa tem sido uma preocupação central para os movimentos, para a Frente Brasil Popular, da qual nós somos parte, né? uhum. É, tem sido um tema central para nós, porque é, prender Lula, né, impedir, como foi feito, né, impedir que o Lula é, fosse candidato né, da classe trabalhadora, realmente é, foi é, uma questão é, que ameaçou a nossa democracia, que está ameaçando a nossa democracia e atentou contra a classe trabalhadora como um todo, da qual nós somos parte eu tenho, eu tenho dito, na verdade a posição que eu tenho defendido Que é o seguinte é, Me parece que a, a democracia brasileira foi sequestrada E o sequestro da democracia brasileira Para poder vingar né, Precisou não apenas depor Sem crime de responsabilidade Uma presidenta eleita Mas como caminho para operar aquilo que simbolizaria o sequestro da democracia brasileira, que era a prisão, do, é maior prisão líder, do maior popular líder popular e, e, e trabalhista é. e sindical do mundo vivo, tá certo? Exatamente. E os movimentos sociais entenderam isso e responderam à altura. Então, nós temos permanentemente em Curitiba a mobilização através da vigília, que os movimentos é, se revezam... Né, todo mês, toda semana, mantém lá, os sindicatos mantém a vigília, os movimentos sociais mantêm a, a vigília. E, inclusive, acho que é bom dizer que as mulheres é, são fundamentais, nessa têm sido fundamentais é, nessa resistência, têm participado é, com muita disposição de luta né, na vigília. E, e a questão do Lula, ela não se restringe somente na vigília que é fundamental e que vai se manter lá em Curitiba até que o Lula é, esteja de volta conosco, mas é, tem se colocado esse tema em todas as movimentações que nós fazemos, é, seja seminário, seja é, movimentos de rua, é, é uma bandeira fundamental hoje do movimento social no Brasil é, a liberdade do Lula. Drenhal, entrando na conversa, eu queria que você, porque quando a gente fala ah, a prisão do presidente Lula, né, você fala, bom, mas se alguém cometer um crime, é natural que ele pague pelo crime e uma das possibilidades de pagamento de pena no Brasil é ser preso, tá certo? Então, quando se diz é, sobre a prisão, se pede Lula livre, é justamente porque a gente contesta a legitimidade, a legalidade, a correção tanto do processo né, quanto da condenação em primeira e em segunda instância. Então, eu queria que, na condição de advogado do presidente Lula, você pudesse nos contar um pouco, refrescar a memória eh, do nosso telespectador sobre esse processo, por que a prisão do Lula é uma prisão injusta, no caso do Triplex, do Guarujá, e impossíveis outros casos que estão em, em julgamento, né? Bem, Tuto, em primeiro lugar, agradecer a você, a TVT e a Fundação Perseu Abramo por ter me convidado para estar aqui com a Soninha, para a gente conversar sobre essa situação do presidente Lula. Segundo, dizer para você que eu estou de acordo com a sua intervenção inicial de que você entende que a prisão do Lula significa o sequestro da democracia. E eu vou mais além. A prisão do Lula significa o sequestro da democracia no Brasil e o Lula é refém, tá certo, deste dessa situação. Ele não não é um, um preso comum, ele é um preso político, não é? E ele sofre uma é, incrível perseguição política. Ele sofre uma incrível injustiça política. E ele sofre uma incrível distorção dos fatos em relação à sua própria inocência. Tá certo? É, é, de tal forma que o, quem lê o processo, tá certo? do Lula, quer seja do triplexo, do sítio, do, do terreno, do instituto, quem lê o processo que estão fazendo contra ele em Brasília sobre uh, eventual uh, uh, privilégio da, dos caças da compra de caças uh, suecos é, um, é, um, é uma armação de tal forma uh, grandiosa mendaz, tá certo? Que uh, a gente fica uh, uh, boquiaberto. Eu sou advogado Lula, fui advogado Lula, como você sabe, da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, na, na Lei de Segurança Nacional. Vocês talvez nem eram nascidos, mas vigia aqui a Lei de Segurança Nacional. Nós estávamos numa ditadura, eu era um moleque recém-formado, advogado, acabei sendo levado à condição de advogado de presos políticos, acabei sendo levado à condição de advogado do Lula. Então, eu conheci o Lula e a sua diretoria naquela época e vi o que a ditadura estava fazendo para interditar o Lula. O Uberi, uh, interditando Lula, o Segundo Exército interditando Lula, o DOPS interditando Lula, a Lei de Segurança Nacional interditando Lula e a sua diretoria, o processo. Na auditoria militar, a farsa deste processo. Não sei se você haverá de se lembrar, é, marcado o julgamento na Auditoria Militar para segunda-feira, na sexta-feira eu fui buscar as, as autorizações, as senhas, para que os familiares dos, dos processados pudessem assistir o, o, o, julgamento. o julgamento. E cheguei lá na Auditoria, naquela época a Auditoria funcionava nas sextas-feiras até meio-dia, cheguei às h 30 para pegar as senhas, está certo? E não encontrei nem o juiz, nem o chefe do cartório, não encontrei ninguém na auditoria. E abri a porta de um lado, não tinha ninguém, chamava por um, chamava por outro. Quando eu saio, eu estou saindo, eu vejo, escuto o barulho de uma máquina de datilografia. E aí eu vou, chamado pelo som, vou até essa máquina e vejo que era um sargento que estava numa mesinha, datilografando alguma coisa, dizendo... Tá e eu perguntei a ele, o senhor viu o doutor Ney, que era o que dava as senhas? Não, não está na sala dele? Então, não, aí eu fui andando em direção ao, ao rapaz, e o rapaz virou as páginas do que estava escrito, para que eu não lesse. Aquilo me intuiu que era a sentença que estava sendo feita, né, do julga na sexta-feira, de um julgamento que ia acontecer na segunda-feira. E aí eu forcei o rapaz, e ele... Eu perguntei quanto que vai pegar o Djalma Bom, ele falou três anos e meio. Eu falei, quanto vai pegar o Lula? Ele falou, não posso falar, tá certo? E eu então chamei o Lula e a diretoria ao meu escritório nessa tarde. E nós resolvemos não ir ao julgamento. E Lula disse, eu não participo de farsa, eu não vou a este julgamento. E não fomos, e o julgamento ocorreu à nossa revelia, e os sindicalistas foram condenados, e o Djalma Bon a três anos e meio, tá certo? e o Lula também a três anos e meio, e nós comprovamos que o processo tinha sido, a sentença tinha sido feita antes. Isto aí era a ditadura militar. Isto aí era o regime de exceção, em que já tinha um Lula que não compactuava com farsas, está certo? e já tinha um Lula que não tinha medo de afrontar a Lei de Segurança, o Tribunal Militar, a ditadura, em defesa dos seus direitos. Olha, eu acho que passaram, sei 40 e poucos anos desta situação, e agora eu volto, né? quis o destino que eu voltasse a ser chamado pelo presidente Lula a ajudar na, na defesa dele. Eu integro hoje uma equipe de advogados, está certo? tem o Cristiano Zanin, tem a doutora Valesca, tem o advogado José Roberto Batóquio, tem o ministro Pertence, tem o Sigmaringa Maringa Seixas, tem um conjunto de grandes advogados, tá certo? na defesa dele. Tá certo? E eu, então, depois que ele foi preso, nessa história que você está falando do sindicato, aqueles dias que nós passamos ali, eu acabei lendo o processo. É um absurdo. Eu fico me pensam, pensando e me perguntando se tem mais arbitrariedade e farsa neste processo de agora ou da ditadura militar. E eu acho que não minto se disser que é mais farsa agora, porque tudo que foi feito contra o Lula é absurdo. Vamos lembrar, o Lula, esse juiz Sérgio Moro, né? o Lula era objeto de desejo dele, tá certo? Essa operação Lava Jato, ela só daria, o, digamos assim, o prestígio e a fama para esse Sérgio Moro se ele conseguisse pegar o Lula. O Lula virou um objeto de desejo desse homem. E aí é, ele, tentou, ele foi tentando, medida de aproximação e erro. Ele, ele não intimou o Lula para depor e mandou fazer a, coisa, a condução coercitiva. Tá certo? E se não fosse ah, a militância na frente do aeroporto naquele dia, ele tinha logrado sucesso. Havia um avião à disposição do Sérgio Moro para levar o Lula para Curitiba, né, num sentimento de autoridade, de chamar um ex-presidente da República, a minha presença, para depor coercitivamente. Tá certo? Não, foi uma tentativa frustrada. Depois disso... Ilegal, ele, né? Ilegal, absolutamente ilegal. Ele é, determinou a quebra do sigilo telefônico. Sem nenhuma razão, sem nenhuma justificativa, sem nenhum motivo. Os telefones pessoais do Lula foram grampeados, da mulher do Lula, a Marisa, grampeado, dos filhos do Lula, dos advogados do Lula e do escritório do advogado do Lula. E várias conversas entre essas pessoas foram gravadas, ilegalmente, durante um tempo, está certo? E depois, quando cessou a determinação de quebra de sigilo telefônico, ainda assim o Sérgio Moro fez mais, mandou divulgar para a imprensa os diálogos familiares, está certo? E entre os quais um diálogo do presidente Lula com a então presidente Dilma, está certo? Acerca da nomeação dele como ministro, está? quando esse período aqui já estava na ilegalidade do próprio Sérgio Moro. Quer dizer, então, ele divulgou com dolo, com vontade, com a vontade de é, humilhar, com a vontade de injuriar, de caluniar, de colocar o Lula e a sua família contra a opinião pública, colocar a opinião pública contra ele, tá certo? Numa situação de maldade, malvadeza. Eu acho o, o futuro ministro da Justiça um malvado, uma pessoa... É, com índole de persecutória, com índole má, está certo? Muito bem. Aí veio a sentença do Lula no triplex. O Ministério Público sabe, o juiz sabe, todo mundo sabe que o triplex não era do Lula, nunca foi que o apartamento nunca foi, então... Eles não podem usar esse termo, é, na sentença. Eles, eles então... Atribuído? Isso. Aí o que eles fizeram? Eles falaram, não, estava reservado para o Lula, não era dele, mas estava reservado para ele. Mas, ainda que estivesse reservado, para ele ganhar aquilo, ele tinha que ter feito alguma coisa. E esse, essa coisa tinha que ser um fato determinado. A corrupção, está certo? Tem que ser uma coisa determinada. É um... Corromper alguém é dar uma vantagem em troca de um ato de ofício, um ato de obrigação do funcionário público. Que ato de ofício tinha o Lula? Nada. Eles não conseguiram encontrar. Então, o Sérgio Moro fez uma saidinha. Uma, né? Ele fez assim, está sendo condenado... E não tem ato de ofício determinado, mas por fatos indeterminados. Quer dizer, é um absurdo, Aliás, do ponto de usa vista... usa a expressão atos de ofício indeterminados. Indeterminados, fatos indeterminados, é um, um absurdo. Bem, e aí depois, agora, o Lula dizia, eu estou sendo perseguido, eu sou um perseguido político, esse senhor não é juiz, esse senhor é um militante contra nós, contra o PT, contra a esquerda, contra a Dilma. Tá certo? É uma pessoa articulada com essas pessoas. E o juiz Sérgio Moro dizia: Não, eu, eu, eu honro a toga. Eu sou um juiz. Eu olho o que está escrito nos autos. E essa história de querer dizer que eu sou militante político, isso é conversa para boi dormir. Ambas as partes apelaram para o tempo. E o tempo agora se manifestou. O tempo se pronunciou estrondosamente, dando razão ao Lula. É, agora aceite se, do agora, Moro. Agora se sabe que ele é ministro da Justiça do Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Agora se sabe que essa relação entre ele e a campanha do Bolsonaro se deu antes das eleições. Agora se sabe que os contatos foram feitos lá atrás. Agora se sabe que tudo aquilo que ele fez nas vésperas da campanha... Durante a campanha, divulgar parte do depoimento do Palocci, chamar o Lula para um outro interrogatório, para expô-lo perante a opinião pública, tudo isso foi acertado para ajudar o Jair Bolsonaro. O então, depoimento do Palocci, que, aliás, foi recusado pelo Ministério Público. Foi, foi recusado pelo Ministério Público. Então, o Lula é um preso político, eu não tenho dúvida. O Lula é um perseguido político, em qualquer corte internacional, com um mínimo de isenção, ele sequer seria processado no assunto do triplex, no assunto do sítio ou no assunto do terreno, e menos ainda do. As coisas são absurdas. No caso do Caça, ele é acusado de ter feito uma reunião com o Sarkozy. E prometido ao Sarkozy que o Brasil ia comprar os caças, os, os caças franceses. Ora, um presidente da República do Brasil, tem encontro com o presidente da República da França, que crime é esse? O presidente Lula dizer a ele, olha, nós estamos interessados nos seus, nos seus caças, que crime é esse? E ele está sendo acusado disso, e no fundo o, o Brasil não comprou os casas franceses. Comprou os suecos. Comprou os suecos. Está certo? Então é um, é um absurdo é um absurdo o que para. Lula é refém. Agora, por que, que eu digo que o Lula é refém? É o refém de todos nós. Porque o que está acontecendo com o um ex-presidente da República, o melhor presidente da República que esse país já teve, para o povo brasileiro? Está certo? É, Está acontecendo, se isso acontece com ele, o que vai acontecer com você, Soninha? Comigo, com você, com o espectador que está nos ouvindo aqui. Se eles puderam fazer tudo isso com o Lula, o que eles não poderão fazer com nós outros? O que, que a gente não pode estar sendo incriminado e processado por aquilo que nós estamos falando aqui, neste programa? Agora, Soninha, entra na conversa. É o seguinte, quer dizer, a... a... A militância do PT, os movimentos populares têm dito isso, sabem disso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma campanha que foi urdida junto com Curitiba, junto com, com a República de Curitiba, né, pela grande mídia, que não dá voz né, não dá voz para, para os argumentos, é, para além dos argumentos formais ou jurídicos, não dá voz para os argumentos, isso que você está trazendo para a gente, que legal. E insiste numa narrativa de dizer, olha, mas ele foi condenado pelo Moro, mas depois foi condenado em segunda instância, por um colegiado de juízes. Os seus habeas corpus já foram julgados e recusados pelo STJ. Né? O STF não aprovou nenhum habeas corpus. Enfim, tentando construir a, a ideia de que Lula já foi julgado e condenado em todas as instâncias, um. E dois... É, que o discurso de que ele é um preso político seria um discurso é, meramente político para tentar aliviar a barra do ex-presidente. Como que os movimentos, como que a defesa do Lula, não a jurídica, daqui a pouco o Greenhalde volta para a conversa dizendo como que a defesa jurídica rebate esse tipo de argumentação, já falou em parte, mas como que os movimentos fazem para conversar com as pessoas na rua, para que as pessoas saibam... Né, que há uma manipulação midiática sobre a questão, ou sobre os argumentos, sobre os fatos que estão em jogo nos processos contra o Lula. Então, Tuto, acho que essa relação né, dessa mídia hegemônica né, golpista, os movimentos já vinham denunciando né, isso desde o golpe, né, porque o, o golpe contra a presidenta Dilma né, teve um papel fundamental da Rede Globo, o Record, Bandeirantes e essa, esses, essas grandes empresas, né, que a gente nem chama mais de meios de comunicação, mas são grandes empresas aí, é, disputando o né, um espaço político, econômico. A gente, nós, como movimento, já denunciávamos né, desde esse período né, como essas, a Rede Globo e, e as demais eram parte desse golpe. Né? O golpe não foi um golpe somente parlamentar. Né? E depois essa trama toda né, para prender o Lula, para é, tentar, como eles estão tentando, condenar a Dilma, teve o um papel fundamental dos meios de comunicação. Isso eles têm falado, né? que eles se baseiam lá na na própria operação Mãos Limpas, né, que utilizou os meios de comunicação também né, para o, os seus resultados. Então, eles, o que eles têm feito é isso, não precisa ter prova. né. Primeiro, a Rede Globo fica 10, 15 minutos falando no todos jornal, os todos os dias, falando que o Lula é corrupto, que o Lula é isso, que o Lula é aquilo, que, como você falou, que já é, foi é, condenado e... E aí cria essa, essa ideia, essa, essa, essa imagem né, na sociedade que, realmente, o Lula fez isso e está preso. Né? Agora, nós, do, dos movimentos, é, a gente, em, em todo momento, a gente tem conversado sobre isso, tem discutido, tem discutido com a população. Agora, não é fácil reverter isso, porque... É, mesmo os nossos meios de comunicação é, não têm a mesma capacidade que tem uma Rede Globo de falar todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, falando as mesmas coisas para as pessoas. Agora, eu acho que o que eles não esperavam, né, que era que apesar de toda injustiça, é, de prender o Lula dessa forma, de ter feito o que fez é, com a Dilma, eles não esperavam que... É, os movimentos sociais, apoiando a candidatura é, do PT, chegasse a um segundo turno. Eles esperavam né, uma Eles esperavam outra situação. Eles esperavam ter conseguido aniquilar, é, aniquilar a figura política exatamente. e a liderança política do Lula. É. Aliás, eu queria marcar, antes da gente, estamos é, quase terminando esse bloco, mas marcar um dado que me parece importante, porque o Moro, ex-juiz, e eu, hoje político, acho que sempre político, mas agora pediu agora exonera exoneração Não, da agora magistratura, é mesmo. o ex-juiz Sérgio Moro é, sempre disse que tinha como referência a, a Operação Mãos Limpas na Itália. Mas é importante lembrar que os magistrados, vários dos magistrados vivos daquela operação, tem se é, tem se manifestado dizendo opa o que o moro faz aí no brasil não tem não nada é a ver com, com as mãos limpas porque a, a operação exatamente. mãos limpas é, é, se manteve nos trilhos da lei né? não que ter é diversões em relação à lei o moro fez aquilo que os nazistas chamavam de direito em movimento né greenhouse que aí é fazendo interpretações e variações da lei segundo as suas conveniências segundo os seus é, interesses e, veja só e é uma coisa bizarra porque o combate à corrupção é, tem unanimidade. Eu não vejo ninguém no Brasil que levante a mão e fale, eu sou contra o combate à corrupção. Isso é um, uma, de uma pieguice, de uma infantilidade total. Agora, e, e o governo do presidente Lula foi quem mais abriu caminho e formas e instrumentos para o combate à corrupção. O que, se, o que se pede é que esse combate à corrupção seja feito dentro da legalidade, que não haja, que não se exorbite, que se garanta os direitos das pessoas, entendeu? Que não se trabalhe com casuísmo, que não se trabalhe com, se trabalhe é com perseguição. A, a, a prisão do Lula foi para impedir que ele fosse candidato. Esse é o problema. Eles então prenderam o Lula, tá certo? E ainda assim o Lula subiu 20, 22, 24, 26, 28, 30%, 32, 35%. Aí inscrevemos o Lula e o Lula continuou. Tá então aí tiveram que impugnar a candidatura dele, tá certo? Mesmo nesta hipótese da impugnação, o candidato indicado, Fernando Haddad recebeu 30 milhões de votos no primeiro turno e 47 no segundo, no segundo turno. turno, o que mostra tá certo? o poder político, a influência política e o que mostra já a desconfiança da população sobre os caminhos dessa Lava Jato. Veja só, eu tenho pena da Rede Globo, eu acho que a Rede Globo... Vai pagar um preço. Vai pagar um preço. Vai. E precisa assim, pagar. Assim Senão como foi no preço. regime militar, eu tenho pena, a, a Folha de São Paulo ajudou o regime militar, Deu, emprestou carros com o seu símbolo, o seu dístico, para ir buscar presos políticos. Tá certo? Ah, o Estadão fez editoriais a favor do regime militar. Depois eles pagaram. A Folha de São Paulo foi obrigada a colocar... É, receitas e ou camões, e o outro foi obrigado a colocar receitas e camões, e assim foi. Eu tenho pena da Rede Globo, porque ela foi estimulando tanto, acirrando tantos os ânimos. Se você pega as notícias do Jornal Nacional contra o Globo, contra, na TV Globo, no Jornal Nacional contra o Lula, dá mais de 80 horas somadas de, só de notícia negativa. E, e acho que uma das é. coisas é como eles têm estimulado o ódio à isso, esquerda, o isso. ódio a, atribui, ao PT, atribui, o ódio aos movimentos ao sociais. Tenta inverter, Exatamente, tentam inverter. Preciso... Esse, essa, essa Rede Globo fez tudo isso e acabou dando Jair Bolsonaro. esse Jair Bolsonaro vai ajudar a, a crescer, não a Rede Globo, mas a TV Record, por causa dos evangélicos. Vamos fazer o nosso intervalo, mas a gente já volta para esse importante debate. Não sai daí, até já. Voltamos com o melhor e mais justo, que recebe hoje o advogado do ex-presidente Lula, Luiz Eduardo Greenhal, e Soninha, integrante da Sempre Viva Organização Feminista, SOF e militante da Marcha Mundial das Mulheres. Antes de continuar a nossa conversa, a gente vai assistir a leitura de um trecho da carta escrita por Lula, leitura feita pelo Fernando Haddad em um ato político na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC na última segunda-feira, 10 de dezembro, dia em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU completou 70 anos. Oito meses atrás eu estava aí, do Sindicato dos Metalúrgicos, cercado pelo carinho e solidariedade de milhares de companheiros e companheiras que não se conformavam com minha prisão arbitrária e injusta. Quero dizer que continuo com vocês e todos os dias penso no futuro do nosso povo. O Brasil e o MUNG sabem que os procuradores da Lava Jato, Sérgio Moro e o TRF4, armaram uma farsa judicial para impedir que eu fosse eleito presidente mais uma vez, como era a vontade da maioria dos eleitores. Fui condenado por atos de ofício indeterminados, ou seja, por nada. Não apresentaram uma prova contra mim e desprezaram todas as provas de minha inocência. Hoje tenho certeza de que tenho o sono mais leve e a consciência mais tranquila do que aqueles que me condenaram. Não quero favores, quero simplesmente justiça. Não troco minha dignidade pela minha libertação. Agradeço profundamente a solidariedade que recebo todos os dias de pessoas do Brasil e de outros países. Agradeço aos companheiros da vigília Lula Livre, aos que mandam cartas ou me visitam em Curitiba, aos que fazem manifestações, redigem petições atuam nas redes sociais exigindo julgamento justo a que eu tenha direito. Estou consciente de que mesmo nas condições difíceis que estamos vivendo, não só no Brasil, mas em muitos países, a luta pela efetivação dos direitos humanos vai seguir adiante. Ainda iremos construir um mundo de paz e fraternidade onde todos e todas, sem exceção, tenham direito a uma vida digna. Até o dia do nosso reencontro. Um abraço do Luiz Inácio Lula da Silva. Lula vive! Greenhalgh, a gente terminou. Eu comecei o primeiro bloco com a Soninha. Agora vou começar o segundo com você. É, a carta do presidente Lula, além de muito tocante, e ela aponta uma questão, digamos, de foro íntimo e de posição política muito forte do presidente, quando ele diz, e tem reiterado, que ele não troca a dignidade dele pela sua libertação. É, há, às vezes, inclusive, da militância do PT, uma espécie de clamor para que ele eventualmente é, concedesse a possibilidade de uma prisão domiciliar, etc. Ele tem dito, só saio daqui é, inocentado porque não cometi crime nenhum, né? não troco, a minha dignidade, pela minha liberdade. Sei que tem conduzido o processo, em que pé que nós estamos e qual a chance, diante dessa luta política, da, dessa manutenção do presidente como refém, uma prisão política no Brasil, da gente conseguir reverter essa prisão política e dar liberdade, ou seja, conseguir fazer justiça ao presidente Lula. Então, Tuto, eu, cada vez que eu vou, eu tenho ido visitá-lo toda semana às é, segundas-feiras, desde que ele foi preso. E, é, e cada vez que eu entro, é, o coração vai partindo. E cada vez que eu saio, eu saio mais fortalecido do que eu entrei, porque ele não deixa a gente ficar preocupado. O Sigmaringa Seixas foi um dia visitá-lo, é, e ficou chateado, porque você encontra um companheiro numa situação de prisão, injusta, e o Lula falou para ele, oh, se vem aqui para chorar, não chora não. Eu, eu, você que tem que me consolar, não eu que tenho que te consolar. Então é? É, é isso. Eu, a primeira vez que eu fui lá, eu, eu, eu, eu levei um choque, é? porque você chega e apresenta a sua carteira de advogado e atrás tem uma placa de bronze, Escrito que aquele prédio foi inaugurado pelo presidente Lula, pelo Márcio Tomás Bastos, é, quando era ministro da Justiça. Depois você sobe e, e, e começa a ver umas coisas é, inacreditáveis, porque é, ele é chamado de presidente. Tá dizendo, presidente, né quando eu cheguei na porta da sala onde ele está, né bateram na porta, o rapaz... E da Polícia Federal falou, presidente. E ele falou, sim. Tem visita aqui para o senhor. É o Haug. Manda entrar, Então, então é, um, é um preso em que. Ah, se faz a mídia uma, declarou se, se faz que uma... a Polícia Federal é, inteira e tal, os, os caras do Moro e tal, não votaram no Lula, naturalmente. Mas que o povo que toma conta do Lula lá na Polícia Federal <risos> votou no Lula. Então, essa é essa situação. Votou no Haddad, né? E, e, e, Votaria no Lula. Aí você chega e vê o, o, a situação em que ele se encontra, uma pequena cama, uma mesinha com quatro cadeiras, uma garrafa de é, café, uma garrafa térmica de café, e ele está lendo, ele está aproveitando as coisas, ele está lendo, está lendo muito, está refletindo muito, está analisando muito o período em que ele foi governo, o período em que a Dilma foi governo, tá certo? Está revisitando os fatos políticos que levaram à crise do impeachment e que levaram à sua própria prisão. Agora, ele quer o reconhecimento da sua inocência. inocência claro. Ele não quer favor, ele não quer jeitinho, ele não quer coisas que não sejam retas. Ele quer sair de lá da mesma forma com que ele entrou, de cabeça erguida, tá certo? E ele quer sair de cabeça erguida. E ele não quer sair para ficar exilado, circunscrito ao seu apartamento, é, é, com. Não, não é isso. Ele, ele, ele quer que analisem. Ele quer um julgamento justo um julgamento justo. E um julgamento mérito. Que né? faça o um julgamento justo. Ele quer ter ele um equilíbrio. Dentro, né? Ele quer que seja analisada com isenção a prova dos autos, que é favorável a ele. Sim, e é a ONU fará esse julgamento? Bora ah, eu lá acho momento. que a ONU vai fazer. Eu não sei, eu tenho dúvida, é a repercussão aqui dentro do Brasil do julgamento da ONU. Porque, veja só, a a ONU já disse que era para o Brasil assegurar os direitos do Lula. A, a ONU já disse que o Lula tinha direito a ser candidato à, à, à, à presidência da República. A ONU já disse um monte de coisa e os golpistas passaram por cima do, da ONU e, e, e fazem ouvidos moucos, e fazem, olham para a paisagem como se não fosse nada... Entendeu? É verdade. Descumpriram os tratados Descumpriram que eles mesmos assinaram, Que o Brasil assinou, que o Brasil está comprometido. Então, aqui é, é, um, é uma, uma, uma situação. Agora, eu quero ver, é o Brasil, esse, essa, esse, essa, essa tropa que vai tomar posse agora no, no, no dia 1 de janeiro, eu quero ver se eles vão ter condição de peitar a ONU internacionalmente em função do julgamento de mérito da, da, da representação nossa. Porque o Brasil está numa situação muito ruim. Não tem ministro do Supremo Tribunal Federal que vai fazer uma viagem ao exterior que não seja é, questionado sobre a prisão visto do Lula. Já viu ontem em relação aos refugiados, né, aquele tratado Exatamente. internacional é. que papel? É. Então, nós vamos ser cobrados, tá certo? Então, ao invés de nós estarmos avançando, nós estamos regredindo. E o nosso programa de hoje, tá certo? É, é muito significativo, porque hoje é a data do dia 13 de dezembro o dia 13 de dezembro, há 50 anos atrás, tá certo? nós tivemos a edição do ato institucional número 5. Ai, que quitou todas as garantias individuais, acabou com a Biascópios para presos políticos e foi o golpe dentro do golpe. Tá certo? Então, é bom que a gente né, fique fazendo essa comparação, e, e se lembrando daquela época para fazer com que o Brasil nunca mais volte a ser o que a gente foi lá, entendeu? E para que a gente caminhe para frente, não caminhe para trás, está então, certo? nessa é direção possível. mesmo, do golpe dentro do golpe, do regrudecimento da ditadura militar em 68 com o AI-5, é, você não acha, agora uma análise política, não como advogado, você não, na tua leitura, é, a, a carreira política do Moro agora como ministro do Supremo é, como ministro do, da é Justiça quer, e com a promessa como você antecipou e com a promessa de ser ministro do Supremo não é não seria é, de algum modo dificultada se os parceiros dele da, da de Curitiba essa juíza que agora está com os casos e tal é, fizessem justiça e nos, nos processos ainda em andamento, é, não condenassem o ex-presidente? Não, eu vejo assim. Eu, eu acho que eu, eu, eu tenho dito isso ao Lula. O Moro é uma pessoa que vai perseguindo o seu objetivo passo a passo. Então, ele agora virou ministro da Justiça, tá certo? Muito bem. Levou para a Polícia Federal o delegado que é Valeixo, que era delegado, superintendente da Polícia no, no Paraná. Por que levou? Porque foi esse delegado que deixou de cumprir uma ordem de soltura do Lula, do desembargador Rogério Fav Favreto, a pedido de um telefonema dado pelo Moro, lá de Portugal. Então, veja só o absurdo. Pelo humor em férias. Em férias, lá em Outra Portugal. Outra ilegalidade. Há um habeas corpus, o habeas corpus se dá a liminar da liminar se estabelece a, a, a, o alvará de soltura, se vai a Polícia Federal, solte o preso, tá certo? Um desembargador mandando um delegado soltar o preso e um juiz de primeira instância de férias lá em, em Portugal liga para o delegado e fala, não solte. E o delegado, ao invés de obedecer o desembargador, obedece o juiz. Agora ele recebeu o prêmio. Vai ser... Não é? Vai, vai ser... Foi premiado. O, o superintendente <risos> nacional. Para o lugar dele, lá, vai aquele delegado Flores, que foi quem? o que fez a condução coercitiva aqui em São Paulo e que levou o Lula para o aeroporto de Congonhas, na ala das autoridades. Este senhor, que ninguém mais falava dele, virou agora o superintendente do, da, da PF, Polícia Federal, ou seja, o carcereiro do Lula. Então, eu já disse ao Lula, as condições carcerárias aqui vão piorar porque esse homem vai querer mostrar serviço tá certo? para a sua nova nomeação ao ministro da Justiça. Então, esse ministro da Justiça, ele vai se juntando. Juntou uma delegada, a Érica, não sei das quantas, que, vai, que estava exilada <risos> lá em Sergipe, trouxe para cá, então ele montou um time. Tá certo? Então, esse governo vai ser assim. De um lado, o time Moro, tá certo? de outro lado, o time dos generais, que estão indo para para o Palácio do Planalto. Tá? General Heleno, Santos Cruz, o vice, Mourão e não sei das quantas. De outro lado, o clã dos Bolsonaro, Bolsonaro e os seus filhos. E de outro lado, o Paulo Guedes, que é o entreguista maior da economia, vai privatizar que... tudo, vai privatizar você, vai privatizar o teu sonho, vai privatizar tudo, entendeu? Então nós vamos ter um, um governo entre quatro situações. O parlamento está sendo desautorizado, os partidos políticos estão sendo relegados, não se fala mais em partido para indicação de pessoas, mas sim de bancadas, a bancada da bala, a bancada do boi, tá certo? Da a Bíblia. da Bíblia, Bíblia, e assim vai. BBB, tá certo? Bancada do boi, bala, e ele vai tentando consertar. Esse assunto aí tem tudo para dar errado. E tem tudo para fazer o Brasil voltar para trás, e tem tudo para acabar com os nossos direitos. E o Lula é refém dessa situação. Então, eu quero que, nesse, né, se, se tem uma mensagem aqui neste programa que eu gostaria que o espectador pensasse e refletisse, é, o senhor está me assistindo 50 anos depois da edição do Ato Institucional número 5. Pense na situação atual do nosso país. Pense o que foi o sacrifício do nosso povo para reconquistar a democracia. E pense no que vai ser o azar e o retrocesso do nosso povo de voltar a ter um governo autoritário. Agora, Soninha, a gente tem visto manifestações internacionais de juristas, de políticos, de grandes partidos, de ex-chefes de estados, de chefes de Estado, de grupos, de movimentos populares, de partidos políticos, enfim, em grande parte do mundo que já entenderam, quer dizer, lá não há manipulação da grande mídia que é aqui, que já entenderam isso que o Greenhalg acabou de falar, quer dizer, da perseguição, da fragilidade do processo, é, do, do tipo de golpe, né, o golpe soft, né, é, leve, não militar, sem as armas, sem os coturnos, mas por dentro da própria institucionalidade democrática, e o Lula tem não apenas recebido pessoas em Curitiba, de muitos países e tal, mas tem recebido um apoio à solidariedade internacional enorme. É importante que a gente é, coloque numa frente pela democracia essa vertente internacional, a Dade teve no exterior agora recentemente e tal, a convite do Bernie Sanders nos Estados Unidos, do... E também do ex-ministro da Economia da Grécia, o... como é que pronuncia o nome? Do... Varox, né? Enfim, não lembro como é que pronuncia o nome. Mas, enfim, é... para tentar fazer uma frente internacional progressista pela democracia. Como é que você vê essa ideia de internacionalizar o um movimento em defesa da liberdade do, do Lula? Eu acho muito importante, até porque esse movimento também todo, reacionário conservador, essa crise que nós estamos vivendo, ela também não é uma particularidade né, do Brasil. A gente vê que isso está acontecendo internacionalmente. Então, acho que envolver esses setores né, progressistas e de esquerda do mundo, é fundamental e nos fortalece no Brasil. E eu acho que isso, a população é, brasileira precisava ter um pouco mais é, de senso crítico e olhar né, por que, que, que o Lula está sendo defendido né, internacionalmente, por que tanta... tanta tantos artistas, tantos intelectuais, tantos trabalhadores, movimento de mulheres, movimento camponês, no mundo todo defende o Lula, exatamente pela injustiça né, que o Lula está sofrendo no Brasil. Será que todas essas pessoas estão enganadas? E só quem está certo é a Rede Globo, né, e esse ex-juiz, né, que agora será ministro, então, eu acho que esse movimento ele é fundamental, não só para a gente é, tratar da liberdade do Lula, mas para a gente também poder discutir o que, que significa esse modelo neoliberal que eles estão implantando aqui no Brasil e no mundo inteiro, que não é mais compatível com a democracia, e que não aceita por isso... a democracia como um valor. Pra, pra, pra, e talvez pra também sociedade. por isso o interesse internacional sobre o Brasil, porque eles estão vendo o risco de que, é, digamos, o campo progressista deles também seja perseguido politicamente como está sendo no Brasil. né? Porque Exatamente. o problema dessa regressão reacionária, desse neoliberalismo fascista, digamos, fascista, misógino, é... racista, não é um fenômeno apenas brasileiro. Agora, claro. ele se manifesta de maneira muito singular. É, ele não né? é um fenômeno brasileiro, mas dos fenômenos existentes sobre este tema, o Brasil foi o que mais desenvolveu esse tipo de coisa. A situação das fake news no Brasil e o resultado eleitoral e a interferência externa sobre o, o, as eleições brasileiras que, que ocorreram agora, são maiores do que aconteceu com Trump, maiores do que aconteceu com o Brexit na Inglaterra. Entendeu? O, o, o exemplo brasileiro... Dessa história de fake news para gerar fakes governos, tá certo? porque esse governo nosso vai ser um governo fake, tá certo? É, é, é a maior experiência mundial. Por isso que está todo mundo olhando para cá. Tá certo? Dá um, uma, um lado de olho para o Trump, um lado de olho para o Brexit, mas a concentração é aqui, porque aqui é que se desenvolveu o maior projeto fake. Eu acho que aqui, porque também aqui no Brasil... É, junta esses elementos, né? um país que já teve a escravidão, que ainda hoje tem né? e mantém os valores aí racistas, mantém o racismo, né? não só os valores, o racismo é, é presente na sociedade, o patriarcado, essa misoginia. Então, junta todos esses interesses né? que ocorrem no Brasil e o Brasil é esse país que estava se tornando uma potência importante, né? É, apoiando os países da América Latina, fortalecendo a América Latina, é, se contrapondo ao imperialismo. Então, acho que agora volta esse interesse dessa forma, o Brasil, e o Brasil é esse laboratório, porque também tem todos esses componentes que ajudam a montar esse modelo da, de dominação da forma que eles querem montar aqui no Brasil, trazendo o escravismo de volta, é, usurpando toda a terra indígena, é, colocando a mineração aí de forma é, que a gente não sabe o que, que vai significar isso para o meio ambiente. Ou seja, é, se apropriar é quase o que a gente falava antes, a coisa da, da acumulação primitiva, do capital, né, que vai exterminando tudo e se apropriando de tudo que tem na natureza, nas pessoas. É incrível, inclusive, os paradoxos, né? porque a gente vê um governo que incorpora e tem apoio militar, inclusive incorpora vários é, generais e outros oficiais da reserva e tal, e um governo que do ponto de vista daquele eixo lá econômico Paulo Guedes se referiu um governo ultra neoliberal não nacionalista que vai contra a doutrina é, militar no Brasil né? inclusive contra falas não só de hoje de outros tempos do General Heleno por exemplo né? então você tem uma situa situações meio paradoxais que mostram que esse governo é bem capaz de fazer água muito rápido porque como é que essas coisas vão se combinar mas eu queria puxar uma coisa que a gente não poderia deixar de falar aqui, até para mostrar o grau, a meu ver, o grau de absurdo, de surrealismo kafikaniano que a gente está vivendo. nós Nos últimos dias, agora, né, uma semana atrás, menos do que isso até, a gente teve duas, duas é, operações, uma do COAF, outra da Polícia Federal, uma com o clã Bolsonaro mostrando ali um operador, tal como o PC Farias do Collor, né? quer dizer, um, um motorista, um assessor, que movimentou em apenas um ano 1 milhão e 200 mil reais. Ganhando 8 mil reais por mês. 8 mil reais por mês, além, portanto, do salário, mais 1 milhão e 200 mil reais, é, inclusive com cheques para futura primeira-dama, para Michele Bolsonaro, etc., com explicações totalmente estapafúrdias. estapafúrdias. Enfim, o que mostra claramente que a, a, a fantasia de, uma, de um moralismo contra a corrupção é uma conversa para boi dormir, de um lado, e de outro, anteontem, três dias atrás, um novo processo com busca e apreensão de vários caciques, inclusive do Aécio Neves, ou principalmente do Aécio Neves. Né? É, como conviver com uma situação como essa? se tem provas materiais, musculosas, claras, evidentes né? contra um, o presidente eleito, ainda que o volume de dinheiro até aqui movimentado seja pequeno, e contra é, um dos principais opositores e que gerou, foi um dos principais responsáveis por gerar o impeachment da, da presidenta Dilma, etc., com volumes e meio rios de dinheiro, com comprovações as mais variadas, até... Gravação com ele dizendo que ia matar o primo antes de. Ia, podia matar o primo antes de fazer delação, coisas desse tipo. Né? E quem está preso é o presidente Lula, Greenhalg. Então, esse é um problema, não é? Isso demonstra cabalmente a perseguição que sofre eh, o presidente Lula e a injustiça. Eh, deixa eu lhe dizer uma coisa. No, na, eh, nessas eh, andanças em relação a combate à subversão e não sei das quantas, as coisas vão ah, se atirando no pé. Se esse Aécio Neves soubesse que no dia seguinte da eleição ele começou a falar, a impugnar a, a, a vitória da presidente Dilma no seu segundo mandato, tá certo? pudesse gerar né, um bumerangue que se voltasse contra ele, acho que ele não teria se metido ali, tá certo? Ele chegou a dizer isso. Estava só brincando, estava enchendo é, o saco. Isso, estava enchendo o saco. É. Então, essa é uma situação. Ele vai contar, até certo ponto, com a complacência, com uh, o mandato, com uh, uh, uh, uh, o foro privilegiado, mas essas coisas, por si só, vão acabar por dar a real dimensão uh, disso. Se os golpistas... Tipo Gedel, que foi um dos que mais gritou pelo afastamento e pelo impeachment da presidente Dilma. Não esqueça, o Gedel é daqueles 50 e tantos Isso. milhões de se, dinheiro é... em dinheiro no apartamento. Não era mais mala de dinheiro, era cueca com um dinheiro, era um apartamento de dinheiro é. em Salvador. Então, se ele é, soubesse que os gritos dele pedindo o impeachment da, da Dilma iam, na continuação, revelar aquelas malas, tá certo? talvez ele não tivesse feito. Então, é isso que eu estou falando. Se a Rede Globo soubesse tá certo? que toda a campanha que ela fez contra o PT, contra o presidente Lula, contra todo mundo, tá certo? fosse gerar a ascensão da sua rival, tá certo? A TV Record, tá certo? como vai acontecer. Tudo isso é, é, é a situação em que o Brasil... É, se, se, se depara nesse instante, eu não tenho nada com isso, eu quero o Lula soltou. Porque enquanto o Lula está preso, está preso você, uma parte de mim, uma parte sua, uma parte do povo brasileiro, que queria ter a cabeça erguida, que queria andar para frente como andou nos oito anos do seu governo, Entendeu? É, nós vamos defender a democracia, e defender a democracia hoje é defender, em primeiro lugar, a soltura imediata do Lula. Não pode continuar a haver essa injustiça. Gente, pelo amor de Deus, é, ah, eu não gosto do PT, não gosta do PT? Ok. Mas você tem que é ter só não votar. Equi equilíbrio. Você tem que ter entendendo. Você, hoje, não se incomoda com a situação de injustiça que está o presidente Lula, amanhã, tá certo, ninguém vai se incomodar com a injustiça que se fizer contra você. Essa com é a situação. Essas, com essas palavras do Greenhound, a gente vai terminar. A gente, o que o presidente Lula quer é justiça. O que os brasileiros... Querem os brasileiros, que têm o um mínimo de informação e de consciência do que está acontecendo no Brasil, querem é justiça, é a gente conseguir soltar do sequestro, resgatar do sequestro a nossa ainda jovem democracia. Eu agradeço muitíssimo a presença da Soninha, a presença do Greenhal e a presença e você que está aí, que nos acompanhou até aqui. O Melhor e Mais Justo volta na próxima quinta ou a qualquer momento na internet. Forte abraço!